Quem me vê falando de putaria aqui todo mês provavelmente nem imagina, mas acontece com bastante frequência de eu ficar completamente sem vontade de transar. Assim, tesão zero, libido lá no chão. Vontadinha nenhuma mesmo assim, tipo, não rela em mim. E na verdade eu não sou a única, isso acontece com bastante gente por uma série de motivos que podem ser tanto físicos quanto psicológicos, ansiedade, estresse, depressão, são algumas das causas da perda de libido, e ironicamente os remédios que se usa pra tratar essas coisas também, além de outros remédios e até anticoncepcionais. Vamos ser honesta Pandemia, crise econômica, crise política, quem é que tá sentindo tesão no Brasil de 2022, né? Eu sou a Helena, esse é o e com Tesão, na verdade esse mês o Exausta é sem Tesão, e eu vou falar com a Marina Tobias, que é criadora de conteúdos Sobre sexualidade, mas que também tem lidado com a perda de libido. A gente tem essa pressão de ficar toda hora, não, você tem que, sei lá, masturbe, se ame, nananã. Só que eu tava dando péssima! Mas antes, se você é nova aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Tem vídeo novo toda terça-feira e uma vez por mês tem nosso papo sobre sexualidade. Ah. Você contou já no seu podcast que você viveu um período, uma fase de perda de libido, né? Quem nunca acho que passou por isso? Mas me conta como que foi, assim, o seu desejo sumiu do nada, o que, que aconteceu? Ninguém tá saindo ilesa da, da pandemia, então eu me vi é, muito depressiva, já tive depressão antes e tá? tal, mas eu, eu voltei a ter. Enfim, e aí essa parte de desejo, né, e eu tenho 10 milhões de vibradores, eu tenho... Um monte de coisa. Falo de sexo há dois mais de dois anos na, na internet. Aí eu comecei a até a me sentir meio hipócrita, né? Porque a gente tem essa pressão de ficar toda hora. Não, você tem que, sei lá, masturbe, se ama, nananã. Né, né, né. Só que eu tava, eu tava péssima, né? Sei lá. O que você não queria era se amar e se masturbar, né? Exato. Uma coisa que eu até gosto de falar bastante, eu sou a libido explaining, porque eu sempre acho que a gente tem que lembrar que libido não é só sobre tesão. Não é. O significado da palavra libido em latim tem um significado de energia vital, de realmente ser, tipo, a é sua energia total para sua vida, né? A sua vontade de viver. Se a gente não tá com tudo bonitinho, os pratinhos mais equilibrados, as coisas não funcionam muito bem, né? Então, Sim. E, a, e às vezes essa libido, né? Essa energia tá direcionada para outras coisas também, né? Você é muito sexual, no sentido de que você escreve, fala sobre isso, né? Você se posiciona sobre isso na internet. Eu imagino que para aceitar a perda do tesão seja mais difícil quando você é alguém que se posiciona no mundo como alguém sexual. Foi difícil para você aceitar que isso tava rolando? Começar a olhar para isso? Mas eu aguentava três, quatro horas e a pessoa já tava, pelo amor de Deus, não aguento. Então eu sempre fui muito assim, muito da libido mesmo, muito do tesão. Mas eu me vi nessa situação ano passado, quando as coisas estavam começando assim, ah, estou vacinado pelo menos duas doses, o que e tal. E eu falei, cara, eu acho que eu devia estar tá tendo algum date, tendo alguma coisa, né? E aí eu até comecei a me forçar a tentar conversar com pessoas. E... E você percebe que aquilo não vai, não vai pra frente porque você não tá afim. Não é honesto, né? Não é honesto com você mesmo. E aí eu falei, cara, não. É isso, aí foquei em outras coisas. E parei de me cobrar em relação, por exemplo, a de masturbação. Porque eu, enfim. Eu, eu, eu, eu sou um negócio, eu, eu tenho um, uma chavinha, assim, que eu vi na hora e já fico excitada. Assim, eu comigo mesma funciona perfeitamente, assim. funciona Mas calma, mesmo. nessa fase de perda de tesão... A masturbação continuou normal ou você perdeu também a vontade? Ela, ela diminuiu muito. Eu nunca passei meses sem fazer e passou. Foram tipo são, ah, dois meses sem nada, três meses e eu falando todo dia, vendendo o vibrador. Quando tá faltando, você acha que o caminho é aceitar, ficar quietinha celibatária ou sair procurando umas estratégias pra reverter essa falta de tesão? Ai. Um misto das minhas Misto. É, porque assim, eu, eu sou, tipo, às vezes eu, eu tô tão ocupada que aí não chega a pensar, então às vezes eu tenho formas de ocupar minha mente com outras coisas, sem querer, né? E é isso, é trabalho, aí não sei o que, né? E é outras formas de tentar lidar com isso, assim, com a falta. Ah, eu vou comprar um creminho gostoso pra passar depois do banho. E uhum. aí você passa no seu corpo, sem no seu corpo, não sei o que... Isso já é um carinho muito grande para o nosso corpo. O toque, o nosso próprio toque já é muito bom. Tipo, eu estou aqui, sabe? se sentir mesmo, né? E aí eu vou, tive vontade de é, me masturbar, enfim. É, recentemente fiz Tantra pela primeira vez. E daí você tá falando desses recursos, cremes, massagem, terapia. Eu fiquei pensando muito em afrodisíacos, né? Tem, sei lá, óleo de bota no Pará, tem maca peruana, tá na moda agora. Tem todas essas coisas. Você usa, já tentou? O que, que você acha? Eu nunca procurei. Não te interessa? Não me interessa muito e também... É o que eu falei, eu tenho uma chavinha lá. Se eu, se eu tô... Tô no mood, eu tô no mood. Enfim, eu não, eu fico... Depois do tanto também, gente. <risos> eu, eu tô me esfregando pelas paredes aqui. Mas é, eu nunca, nunca fui atrás. Acho que você não tá num relacionamento fixo, né? Não. Porque daí não rola... Essa, porque eu acho que é muito difícil perda de libido quando a gente fala. É difícil pra todo mundo, é óbvio. Mas quando você tá num relacionamento, você se sente pressionada pelo parceiro, parceira, né? Tipo, é. ah, essa pessoa vai me lagar, faz três semanas aí que eu não transo, não sei o quê. Eu acho que muita gente acaba se forçando a ter relação. Se comigo mesma já é uma... Uma montanha russa de emoções com duas pessoas ou mais, né, enfim, é, é, deve ser um babado, assim, deve ser complicadíssimo, né? É, não, eu posso falar aqui de experiência própria, né? que eu namoro e eu tenho altos e baixos também. Eu aprendi recentemente a, tipo, respeitar. Se não tô tá afim, não tô tá afim, não vou me forçar, sou sorry, você fica aí com a sua vontade, bate seririca, se vira. Eu não vou me forçar a nada. Aí eu acho que tem que ter uma conversa muito franca sobre isso, né? As pessoas têm que conversar, às vezes é até bom entender o que é sexo. né? Cada um tem uma definição do que é sexo. E você já viveu alguma situação curiosa envolvendo falta de libido? É, eu tenho TikTok, eu tava com as seguidoras conversando e tá, tal, e elas me indicaram a entrar num aplicativo. Aí entrei no aplicativo, percebi que era tudo um bando safado, que, assim, eles já botam na bio deles. Assim, sou pervertido. Tipo, quero coisas, não sei o que. Nossa! Aí eu, tá bom, eu também sou pervertida, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que? Aí eu. Aí eu fui lá. Comer. De repente eu, eu tava trocando nudes. Mas foi uma coisa muito engraçada, porque eu, eu parti do zero por vários meses. De repente eu entrei nisso. De repente eu já tava. Tipo, fazendo um sexting com uma pessoa aleatória do outro lado do mundo. E tava com tesão? E eu tava com tesão. Olha. É engraçado que o tesão é mais de você se mostrar. Pelo menos o meu, né? Eu, eu, é mais legal se mostrar do que às vezes, tipo... cai nude, assim, vamos... Combinamos, quem é... Quem é hétero, entende, assim... Nude de homem, gente, de pessoas com pipi, é, é péssimo, péssimo. Você é, acha que dá pra dizer, tá sem tesão, tá tudo bem? Eu entendo e respeito e tipo, cara, se eu não tô bem, eu não estou bem. Tá... E assim, tá tudo bem deixar um pouquinho empoeirado meus vibradores por um tempo, mas quando eu volto também, é assim, 20 vezes seguidas. Só... <risos> pra quem tá assistindo a gente aqui, tá passando por uma situação de perda de desejo, o que, que você tem a dizer? Eu acho que é respeitar muito o seu corpo, todos seus, seus desejos. Tá tudo bem se você não quiser fazer alguma coisa. Tá tudo bem se você quer, quer começar, tipo, a, a, sei lá, tomar maca peruana, tomar, ir atrás, comprar um vibrador, comprar alguma coisa, né? Então, eu acho que tá tudo bem você lidar da, da maneira que você quiser, mas conheça o seu corpo, conheça suas vontades e não tenha medo disso, assim. Muito obrigada, Marina. Eu acho que é isso, gente. Tá tudo bem não querer transar. Tá tudo bem querer resolver essa questão, ou tá tudo bem também esperar seu tempo e respeitar seu tempo, tá? O negócio é a gente continuar falando sobre isso pra não se sentir culpada, não virar uma grande questão. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre tudo ligado à sexualidade por aqui. Inclusive, se você ainda não viu, eu recomendo muito assistir a playlist do nosso programa, porque tem muito papo legal sobre vários assuntos ligados a sexo. E se tem alguma discussão que você gostaria de ver por aqui, deixa nos comentários. Quem sabe não vira um dos próximos vídeos que a gente vai fazer. E eu vou ficando por aqui exausta e sem tesão, triste e borocochosinha. Mas sabe o que você pode fazer para levantar o meu astral? Curte e compartilhe esse vídeo. Na verdade, se puder, apoie o trabalho que a gente faz na revista As Mina. A gente faz jornalismo feminista independente. Se você ainda não conhece, recomendo também visitar nosso site asmina.com.br para saber mais do que a gente faz. E a gente depende de quem nos lê e de quem nos assiste para continuar fazendo o nosso trabalho. Então, vai lá no nosso catarse e doa qualquer valor, que já vai fazer a diferença para a gente, tá? Muito obrigada. Até mais.